A UFSM aprovou a alteração do calendário acadêmico de 2021 para acompanhar o cronograma do primeiro semestre do SISU. As aulas devem iniciar dia 18 de maio pelo regime de exercícios domiciliares especiais, o REDE, e terminar dia 4 de setembro.